Olá, continuamos a celebrar o domingo de Páscoa. Então, mas afinal não foi no domingo passado. É verdade. Foi? Não. É. Continua a ser. A Páscoa é um tempo tão especial, tão importante, tão transbordante, digamos assim, que a Igreja nos propõe que esta celebração aconteça durante oito dias, como se fosse um único dia. E, portanto neste segundo domingo da Páscoa, termina, digamos assim, o domingo da Páscoa. Este domingo uh, tem vários nomes. Em primeiro lugar, o domingo da divina misericórdia. O que é que isto quer dizer, ou de onde é que vem este, este nome? O Papa São João Paulo II instituiu que, uh, no domingo a seguir à, à Páscoa, que fosse celebrado com este, com este nome, ou com, esta, com este ênfase, digamos assim, nestas aparições que Jesus faz aos seus discípulos, como sublinhando esta dimensão da misericórdia de Deus que vem à vida de cada homem. Mas este domingo é também conhecido por um outro nome em latim, domingo in Albis, quer dizer, domingo em branco. porque nos primeiros, nos primeiros anos da vida da igreja, quando se começaram a batizar os adultos, um dos, certamente já viste, um dos gestos, um dos ritos que faz parte do batismo é precisamente este, que aquele que, aquele que foi batizado receba uma veste branca. Esta veste branca naturalmente é importante, é um sinal que no princípio da vida da igreja era conservada durante toda a semana. Por exemplo, os nossos irmãos, os cristãos do Oriente, os ortodoxos, ainda hoje, durante três dias, a criança que é batizada não toma banho e usa precisamente esta veste branca que recebeu no dia do seu batismo. Mas este, este domingo, com estes dois nomes, apresenta-nos hoje a leitura dos Atos dos Apóstolos, como vai acontecer ao longo de todo este tempo pascal. E hoje, no Evangelho, encontramos, uh, encontramos uma figura que habitualmente que nós conhecemos e às vezes até, uh, até dizemos uh, Ah, eu sou como São Tomé, comigo é ver para querer. Mas reparemos o que, é que, o que é que se passa neste Evangelho. O Evangelho não começa por aí. Começa por um outro gesto que Jesus faz, que é de soprar sobre os seus apóstolos. Eles estavam reunidos em Jerusalém, juntamente com Nossa Senhora, e eles estavam certamente a pensar, certamente a refletir sobre aquilo que tinha acontecido no dia anterior. E então Jesus aparece-lhes e sopra sobre eles. Claro que este sopro faz-nos lembrar o que, Aquilo que Deus fez no princípio do mundo. Soprou sobre o primeiro homem, o Adão. sobre uh, Soprou, insuflou o seu ar sobre, uh, as, uh, sobre o primeiro homem e a primeira mulher e deu-lhes vida. Então, o que é que Jesus vem fazer com este gesto? Dar vida. Reparemos também de uma coisa para compreendermos as dúvidas de Tomé. Já pensaste que Jesus pode ter conversado, respondido às perguntas de cada um dos apóstolos durante esse tempo em que aparece aos apóstolos e à Nossa Senhora. Que perguntas é que os apóstolos terão feito? Que dúvidas? Como é que, será que eles acreditaram logo? Ou, por outro lado, é provável que tenha acontecido um diálogo? Reparemos que... Tomé não faz de propósito. não uh, Ao chegar ao pé dos apóstolos, com que, que to, toda a confiança, com toda a alegria, diziam Vimos o Senhor. E ele responde, se eu, não acredito, se eu não vir as marcas nas suas mãos, eu não acreditarei. Naturalmente, o que é que, que, é que Jesus nos quer dizer neste Evangelho? Que a fé é um caminho que aquilo que Jesus faz com cada um de nós é um caminho de aprofundamento, de iluminação da nossa própria vida. fez esse caminho com todos, reunidos, naturalmente, com todos os outros apóstolos, e faz depois também com Tomé. E este diálogo que Jesus tem com Tomé e a forma... Como Tomé termina a conversa com o Senhor, é muito significativo, ou seja, ele primeiro diz que precisa de uma evidência ou de algum sinal muito forte, mas depois abre o seu coração. E hoje, será que tu estás disponível, tens um coração aberto para fazer este caminho de aprofundamento na fé de, na ressurreição? É porque imagina isto, não é? Nós temos a porta da nossa casa fechada porque não queremos que um intruso entre lá. Então, se nós temos a porta do nosso coração fechada a Jesus, então ele também respeita essa liberdade. Não entra lá. Queres fazer este caminho? Ao longo desta semana, conversa. Uh, uh, olha, Senhor, é, para mim é difícil acreditar nisto. Olha, Senhor, tenho dificuldades em ver a Tua presença nesta outra situação. Faz um pouco o percurso que uh, São Tomé fez para, uh, para chegares a dizer, não porque alguém te disse, mas porque Tu percebes isso na Tua vida, meu Senhor e meu Deus. Bom domingo, boa semana.